Desde o dia que nasci, que estou ligada a uma entidade. Ele chama-se Aiden e... e está sempre comigo. O meu nome é Nathan Dawkins. A tua mãe disse-me que tu tens um amigo invisível. Mas foi ele que te fez isso? Não. Isto foram os monstros. A quer que tu ingresses no seu programa escolar militar. O trem começa às 5 da manhã. eles sabem o que tu e o Aiden conseguem fazer. Bem-vindo ah. ah. à agência. Algo aconteceu ontem à noite. Abriram uma passagem? Para o mundo do Aiden? Ai, ai, ai. Muito cansada. Eu acho que não me vou safar. Estão a camisa. Já dei o que é que fizeste. Diz-lhes para me deixarem em paz, porque da próxima vez eu mato toda a gente.